E aí galera do canal tudo bem com vocês eu espero que vocês estejam bem neste vídeo pessoal eu vou é, fazer um tutorial de como comprar a criptomoeda Fala Network né é, sempre que alguém fala dessas moedas aí o pessoal vem aqui no canal e pede para eu fazer tutorial de como comprar pessoal eu andei pesquisando no Twitter entrei aqui na, na, na, na rede dela e também entrei lá no CoinMartin... My market cap. Também entrei na Coin Market Cap, pessoal, e vi que dá para comprar ela pela Gate.io, pela KuCoin e pela Binance. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que dá para comprar pela Binance, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou entrar aqui na Binance. Se você não tem cadastro na Binance, tem link aqui na descrição. Então é assim pessoal, se você tem dólares lá na Gate.io, compra lá pela Gate.io Se você tem dólares lá na KuCoin já, compra pela KuCoin No caso eu tenho alguns dólares aqui na, na Binance Então eu vou comprar aqui pela Binance Então pessoal, chegou aqui na tela da Binance, eu vou logar, tá? Vou dar um pausa no vídeo que eu vou colocar meus dados aqui Pronto, agora a gente já está logado, tá? Já estou logado na minha conta se você não gosta desse branco aqui, você pode mudar aqui, tá, pessoal? Ó, fica legal, ó. Pretinho. Se o seu Binance não tá em português, clica aqui, ó. Você escolhe português. Tem várias linguagens aqui, tá? Então, pronto. Aqui já coloquei português. Vou mudar aqui que eu prefiro pretinho. E aqui, pessoal, ó. Você vai vir aqui, trade clássico. Aqui onde tem esse campo de pesquisa vocês podem ver que tá btc barra sdt aqui eu vou colocar o nome da moeda né que é pha deixa eu dar um ok aqui ó que é essa daqui ó pessoal se atente tá pha o nome dela é fala mas a sigla dela aqui é pha tem com btc e tem com o sdt eu vou colocar aqui com o sdt então eu escolhi aqui ela né pessoal vocês se atente aqui ó fa pha o sdt e aqui pessoal nesse campo aqui ó você marca aqui ó marketing order e aqui pessoal você vai dizer ó, se você tem 200 ó, no caso aqui eu tenho 47 dólares se eu quisesse comprar os 47 eu colocava aqui ó 100% mas como eu não quero comprar estudo vou comprar aqui 50 por cento dessa moeda não eu vou, vou comprar aqui 10 dólares tá e vou clicar aqui ó comprar pronto já comprei e vamos dar uma olhadinha na carteira aí você vem aqui carteira fiat spot aqui pessoal você vai descer ó aqui são todas as moedas que eu tenho ó, comprados e vamos aqui ó tá aqui ó pessoal ó. fala Network eu vou marcar aqui para mostrar quanto que eu comprei dela pronto aí pessoal ó. eu tenho 49 reais dela então é assim que você compra essa cripto, eu espero ter ajudado vocês, pessoal, qualquer dúvida pode deixar uma pergunta aí, um forte abraço e tchau, tchau!